tirar a refisol da loja minha moto nova sua Bora fazer o primeiro rolê com a minha moto nova, a minha Repsol, uma moto que eu comprei aqui na MR Motos aqui em Goiânia. E, mano, é uma moto que eu já comprei faz três anos e eu não vim buscar, igual a minha CB1000 que é a mesma coisa. Eu comprei a CB1000 aqui foi a mesma coisa. tô buscando tudo nessa semana. E, mano, em três anos que eu comprei essa moto eu a vi ela apenas uma vez, vi mais por foto e nunca andei na moto. Vai ser é a primeira vez dela na rua. Então vem acompanhar nosso rolê aí na rua. Já deixa o like se você curte o motovlog e vamos Vamos ver como que é a Nave. E eu não vou sozinho não, hein? Olha aí, ó, quem vai junto comigo? O irmão de CBR. Já, já está só ali do lado, ó. Vou, vou, Olha é. isso, mano. O Thiago ah, também. O, o Thiago... Ah. O Thiago tá vendo uma moto pra comprar e eu tô tentando... Eu tô, essa moto, tipo, eu tô tentando fazer sua cabeça e comprar uma moto e dar dois sermões de existir <risos> e eu uma, uma S1000 pra comprar pro CBR, mano. Não, não compra S1000, não. Vamos irmão de Repsol, de ah, mano. Não, mas vamos dar um rolê. Eu quero ver. Verdade. É, o Thiago vai testar a moto dele. O caso a minha, já é comprada. Uhum. Já paguei faz tempo. Mas a moto que que a quer comprar, galera? É essa daqui, ó. É lógico que é outro nível de moto, né, galera? É uma moto aí de 100 mil reais. Ali é uma moto de 60 mil. Mas assim. Queria falar, mano. Depois né? Compra um S mil. Mas testa, vê se você 3, curte. 3, 3, 3, 3, Mas olha as duas irmãs. Então vai ser um motovlog, ah, nós dois, bom, né? agora Bora ver, então. Nós três. <risos> Ah, você não vai conseguir acompanhar, ah, amigo Ah, Ô, Márcio, hein, mano Vai Lúcio. cair? Ah, eu vou, vai lá, mano É, aqui, aqui eu, eu acho que 601 vai acompanhar nós hoje É, aproveita, aproveita o rolê que... Mano, essas duas motos é incrível, eu juro Então bora Março. Gostou da minha moto Março, nova? sua moto ah, é linda, assim, tá? Sua moto é muito zero Nossa, Márcio, policial Anda assim, que é o correto, tá? <risos> ah, tá, beleza Eu vou andar tá bom. tá bom Bora, galera Vamos já aquecer a moto vou Colocar a luva Cuidado, hein Mar, Opa! Ó, o do Thiago tem escape, minha original Acelera aí, vamos ver Ó, minha original, ó Mas tá bom Falou, Márcio Eu vou andar certo, tá? Aí, ah, galera, bora <risos> Que é pra você, Márcio! Toma! Fechou o retrovisor! É, vou andar com o retrovisor fechado pra aparecer de corrida! Mano, vamos passar lá no posto abastecer primeiro. Já fazer a primeira abastecida da moto. É uma moto, ó, que você perceber, ela pula muito, mano, no, no, no buraco e tal. É uma moto que foi feita pra um asfalto bom, né? Mas tá bom, vamos passar a abastecer e olha só os bagulho, mano. Olha isso aqui, velho! Duas episolas no rolê! Mano, viado, tem que comprar, viado! Tem que comprar para ir pra praia junto, velho, de Repsol. Você é louco. Você é louco. Então bora abastecer. Ó, e a gente indo pro posto perrengue Chique. Olha aí, ó. Acabou a gasolina do da CBR do Thiago. E a gente tava indo abastecer, cara. Estamos aqui do lado. Aí, ó. E agora? <risos> e é sério mesmo, galera, não é brincadeira, não. Acabou a gasolina. No meio da rua E agora a gente vai ter que guinchar ele até Até o posto de, de combustível Uma Ducati empurrando a onda Chama Mas é isso Vamos lá, vamos ficar aqui de apoio Caso o Rossi canse, entra eu Vamos achar esse posto aí, gente <risos> aí, ó, Finalmente chegamos no posto Mas Não tem nem onde é o pódio Tarde, coloca 50 para mim de pódio aí. Vou mexer de pódio, correntinha de pódio e é isso. Caralho, já acabou sua gasolina, mano. Isso aí, sabe o que isso aí é pra você ficar com a moto. <risos> já tem história, mano. Olha que coisa mais linda. Abastecendo, mano. Então é isso. Vamos abastecer as motos. lembrando que é pódio, tá? Essas motos do pódio, mano. É, ou não é? é uma boa, né, mano? é uma boa. Vambora, prontinho, abastecidas nave. Ixi, aí, ó, moto de três anos parada, dá bateria aí no pau. Oh. Ufa! <risos> Obrigado, viu? Então, bora. Chama, pai! Esse é o primeiro rolê oficial da moto nova Repsol Fireblade 1000 É uma moto aí, mano, que pega 300 km por hora, mano É uma moto praticamente de corrida aí, né, mano? E ela vem com essa, essa capa toda de corrida Linda demais essa moto Quero muito que o Thiago compre uma Nossa! Eu ainda não, não sei dirigir muito bem em carenada, tá ligado? Véio? De pilotagem de carenada eu não sou, não sou muito bom não, velho mas ela vai pegando jeito uhum. uhum. uhum. Olha, que o freia bem velho. Mas mano eu tô muito feliz Eu acho essa moto linda os benefícios top pra caramba Tá ligado uhum. A moto acho que vai animar até Eu fazer uns track day de vez em quando É uma moto mano que, Se eu não me engano em primeira marcha Ela dá 160km por hora Em primeira primeira marcha, tá gente? Isso é a primeira marcha, irmão! Então bora, bora acelerar! Nossa Senhora! Meu Deus do céu! Vocês não estão tá ligados! Você é louco! O oh, babu empina! Olha! Oh. Primeiro grau com o velho! véi! O oh, primeiro grava! Em, em primeira ela empina, ó! Primeira! Segunda! Tá, tá no ar! Nossa! Pena que tá com escapamento original, véi! muito louca mesmo Eu ainda tô pegando o jeito de sair burro com a luz oh oh oh, oh. oh oh oh meu Deus ah, parabuá a ah, rua passa muito rápido vai meu Deus do céu vocês não tem noção velho! que faz isso aqui. Perigosíssima essa moto velho. Pera aqui, mano. Tá muito silenciosa, velho. Ah não, merece um escape, velho. Olha aí, ó. Vamos ver se a vai mandar um grau pra você ver como o fica bonito no grau. Ah, tá ruim a rua aqui pra dar um grau, velho. velho, que adrenalina, mano! mano. Tiago do céu, mano! Que bagulho é esse, velho? É muito forte, velho! É Mandar medo pra caralho! Caraca. Vamos dar um grauzão agora. Vem com o pai. Vem com o pai. muito velho, eu não tenho experiência com essas motos, carenada. Eu queria saber virar mais devagar com ela, tá ligado? Mano, é muito rápido a gente, não tem noção. É moto de corrida! Meu Deus do céu, velho! Mano, assim, pra você ter noção, a base, tipo assim, é uma moto aí que não deve ter, posso estar merda, mas não deve ter 200 cavalos, deve ter uns 180 cavalos Mas era aí, é, comparada, andando num carro de uns 800 cavalos, 1000 cavalos, é, é a sensação que eu tenho Porque, mano, é uma moto totalmente leve, é outra ciclística, mais velho, então é a sensação de estar tá acelerando um carro aí muito veloz Então, é pilotar uma moto de cilindrada é... Mano, é como se estivesse pilotando um bagulho de mil cavalos velho Essa é a minha sensação Ainda mais eu, que não tenho moto de mil cilindradas É a minha primeira agora É outra parada, velho Muito massa, muito feliz com a minha conquista, velho Tudo mesmo Faz muito tempo que eu não... Não sabia, não sentia mais essa, essa, adrenalina diferente, né, mano? Eu tive 600 cilindradas a minha vida inteira. Então agora que eu parti para as mil, velho. Depois de, sei lá, cinco anos, seis anos. Então é, é foda, velho. <risos> Assim, uma vez eu senti medo só na H2 Turbo, mas beleza, na H2 Turbo, né, mano? Vai velho, tô sentindo medo aqui, velho. Isso, eu, eu nem tô andando rápido igual os caras andam mesmo, tá ligado? Aí, ó, tô pegando já melhor o grau. Aí é tudo questão de, de andar com a moto, tá ligado? Pra dar uns graus mais alto e mais lento moto A moto levanta fácil, hein, mano? É muita, muita força, né, velho? Então tá ligado. Chama! Chama! Terceira! É. Mano do céu! O Thiagão deve estar a pasmo também. Muito louca, velho. O bagulho deve fazer curva, ó. Vai é fazer curva. Qual é uma descorrida velho. Nossa, velho, é uma moto de corrida, velho. Tô sentindo isso, é uma moto de corrida, tá ligado? Mano do céu, que nem eu falo, faz tempo que eu não ando de moto, velho. Só ando de carro, carro, carro, carro, carro. Contendo de carro, pá. Mano, faz tempo mesmo que eu ando de moto. Nossa, olha que coisa linda, velho. Olha isso. Que coisa linda. <risos> Nossa, mano Lá dos negativos a mão, a mão dói, hein? Nossa Já acostumar, Mano, muito massa Agora a gente vai, vai voltar pra loja né? Foi só o primeiro rolezinho é, A partir de agora Como a gente tá em outra cidade né? Tá a mil quilômetros de Londrina A gente é, eles vai, vai catar um guincho ou uma van E vai levar tanto a minha CB1000 Ó, ó, ó tanto minha CB1000 quanto a minha Repsol e mais uma outra moto que eu comprei depois eu vou, vou mostrar para vocês vai levar para Londrina acho que o Rossi vai levar minha moto para Londrina Zica velho caramba olha as duas irmãzonas aí ó é <risos> eu meu sonado é bem, muito, forte. muito bonito ver você passando e o senão Tá muito bom isso aqui, mano Irmão de moto? Irmão de moto muito Tem que demais. comprar, mano Então bora Bora pra, pra loja e é nóis Ó, tira a print e marca nós. Chama E aí? E ah. aí? Louco ou não? Sensacional. Muito tempo não senti uma adrenalina de moto assim, velho. Né? Sensacional, de verdade, não. Né? Foi. Olha, algo que eu não imaginava, velho. Foi uma moto muito gostosa, velho. Muito. Achei que ia ser é uma moto cansativa, tá ligado? Pesadona, difícil de virar. Mas uma moto que eu usaria fácil pro dia a dia, velho. Fácil. Você dela, top. Nossa. Ah, o Thiago vai falar, o Thiago é mais piloto que eu. E aí, Thiago? Mano. Linha, o bagulho corre muito, né, mano? Viu o grauzinho? Nossa, Acertei é também. É bonitinho o grau, né? Dá pra dormir. R.E. Espero que você compra, irmão. Vamos ver agora, né? O que você achou dessa bola? A chance de você comprar é. Ah, a chance. 50, 50. Tá 90, aí. 95%. Aí. 95% depois de andar. Porque se ele andar no s 1000 aí cai 40%. <risos> Se, gostar, se você gostou, meu primeiro, minha primeira volta com a minha moto nova Deixa muito like Tamo junto, é nóis E vamos levar lá pra casa agora Bora levar lá pra Londrina uh.